Um escritório virtual, também conhecido como coworking, é uma opção bem interessante para empresários que estão abrindo seus negócios tá? e ainda não podem ter uma estrutura montada. Cada vez mais aumenta a demanda de clientes formada por profissionais que trabalham em casa e precisam se reunir com sócios e clientes né, de maneira eventual. Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal mais empreendedor do Brasil. Não esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe a mensagem. Ative as notificações para você receber aviso sempre que eu postar algo e não perder mais nenhum conteúdo. <risos> Me siga também nas redes sociais do clube que é arroba cbempreendedor. Eu tenho o Face, tenho o Instagram, o site o grupo né, no Facebook que já passou aí de 40 mil pessoas e no Instagram, gente, eu tô postando alguns, alguns stories e alguns vídeos que são curtinhos, mas bem interessantes pro negócio de vocês, tá? E eu divulgo também o trabalho de vocês lá, basta me seguir. Se você precisa de consultoria para abrir a sua empresa, entre em contato comigo porque eu tenho dois planos bem interessantes que cabem no seu bolso. E o último recado é que eu vou lançar o e-book 50 formas de empreender. Ele vai ser um compilado de negócios que eu já falei aqui, só que vai ter bônus, dicas, informações que não foram passadas nos vídeos. E quando estiver disponível, procure o link aqui no card aqui em cima ou no box de informações dos vídeos. Ou também você até pode procurar já, porque vai que já está disponível, né? E, gente, no final do vídeo eu vou falar um pouco mais detalhado sobre o e-book sobre a consultoria e sobre o Apoia-se, tá bom? Então vai até o final que eu vou falar sobre eles, para você entender um pouco melhor como funciona, tá? E também pra gente falar sobre um outro assunto que eu acho bem importante. Esse tipo de negócio é bastante procurado por empresários porque tem um custo menor do que o custo de instalar uma empresa. E tem a vantagem de ter já um endereço comercial, tá? Esses espaços eles são coletivos e possuem muita flexibilidade para atender diversos clientes e alugar salas privadas para diversos profissionais. Os espaços coletivos já possuem computador, Wi-Fi, telefone para recados, internet, serviços de recado e de impressões e ainda secretária e sala de reuniões. Nas salas alugadas, os empresários eles terão direito a um escritório padrão mobiliado, sala de reuniões e os serviços padrões de um escritório virtual, como, por exemplo, telefone, internet, serviço de recado e outros, tá? Tudo depende do contrato que você vai assinar, mas tem salas que comportam desde 1 até 12 pessoas ou mais. Existem espaços tão legais que possuem até estúdio de fotografia. Espaço para palestra, cafeteria, salas privadas né, de reuniões e sala anti-som para ligação, ligações normais ou via Skype. E aqui em Curitiba tem um espaço que é bem desse jeito, é bem legal. Lá no, no e-book, lá no e-book 50 Formas de, de Empreender, tem o um link desse, desse co para vocês conhecerem, tá? Com relação a parcerias, como é necessário em todos os empreendimentos, né, com o escritório virtual, não podia ser diferente. Você precisa buscar parcerias que possam te agregar alguma coisa. Então entrar em contato com empresas, oferecer o auditório para palestras, facilite o pagamento. Ou num primeiro momento, nem cobre. Pelo menos para você ter material de divulgação, né? como fotos, vídeos do evento. Para daí você poder criar postagem patrocinada e divulgar a sua empresa. Os serviços mais comuns oferecidos pelo escritório são mesas individuais ou coletivas, serviços de office boy, copa, impressões e digitalização, sala aberta para bate-papo com café, mesas e cadeiras. Sobre a estrutura, se você tiver uma residência num bairro de fácil acesso, não terá problemas em modificar os cômodos para atender clientes né, no formato do coworking. Depois, você dá uma olhada lá nos 50 formas de empreender, né, quando o livro estiver disponível, e dê uma olhadinha no formato que, dos co que eu tenho lá como exemplo, que são bem interessantes, tá? Não esqueça de separar um espaço para que você possa tocar, tocar a administração do seu negócio. Um escritório pequeno serve, tá? E sobre a divulgação? Você pode participar de eventos organizados onde tenha uma concentração grande de empresários e participar de feiras de artesanato. Porque muitas vezes os expositores eles trabalham em casa. E às vezes, gente, eles nem sabem da existência dos coworking. Quanto aos móveis do escritório virtual, eles precisam ser de boa qualidade e que atendam também as necessidades ergonômicas. Porque precisa levar em consideração que as pessoas passarão grande parte do dia lá trabalhando e tem que ser confortável. A concorrência existe, porém, ainda não se estabeleceu tanto. Essa é uma cultura que vem ganhando força nas grandes cidades. Mas existe muito espaço ainda para novos empresários. Então, se você possui uma casa grande que possa aproveitar para esse fim, vale a pena pensar no assunto, hein? falando agora sobre o investimento eu preciso lembrar que são valores sugeridos e pode mudar de região para região mas aqui né nas pesquisas que eu fiz você vai gastar em torno aí de 80 a 100 mil reais Lembrando que a estrutura ela pode ser ampliada conforme for conquistando clientes teus gastos eles serão com mesas computadores contratação de um profissional de layout para que proporcione conforto e ergonomia né e ainda, eficiência para os profissionais que usarão o serviço do escritório. A iluminação ela precisa ser pensada com bastante importância. E sobre o aluguel mensal, já que tem tipos diferentes de salas, quanto que você pode cobrar pela, pelo aluguel? Lembrando que são salas de tamanhos diferentes, né? Então vamos lá. Para a estação de trabalho coletiva, você pode cobrar em torno de 250 a 500 reais por mês. E para salas privativas, a partir de 1.500 reais. Tudo vai depender do tamanho da sala e a quantidade de mesas de trabalho. Olha, eu já vi salas com espaços para 20 pessoas que custa em torno de 9 mil reais por mês. E falando um pouco agora sobre a estrutura para uma área de no mínimo 60 metros quadrados, você vai precisar de mesa, cadeira, sofá... Telefone, computador, impressora, é, impressora multifuncional, armário para guardar documentos, material de escritório, isso para sua recepção. Já os escritórios né, compartilhados ou privativos, vai precisar de mesa, cadeiras, telefones. Para a sala de reuniões é necessário ter mesa, cadeira, projetor multimídia, pincéis atômicos. E na copa compartilhada, você precisa de microondas, louças, talheres, copos, armário máquina de café expresso e similares, né? E geladeira grande. Além dos equipamentos, você precisa considerar a instalação de aparelhos de ar-condicionado e ver se existe a necessidade de instalação de câmeras né? e empresa de segurança. Com relação à internet, por ser espaço compartilhado, onde muitas pessoas vão, vão estar conectadas ao mesmo tempo, ela precisa ser bem potente. E é essencial que você faça uma análise criteriosa de todas as despesas, buscando forma de diminuir, tá? sem prejudicar a qualidade dos serviços e dos produtos oferecidos pelo escritório virtual. Quando você pensar em abrir um espaço assim, precisa verificar os seguintes pontos. Preços praticados pelos concorrentes. Acompanhar as novidades do mercado. Fazer parceria com empresas de contabilidade buscar informações sobre feiras e eventos que reúnam empresários e fazer parceria com associações comerciais. Com relação à, à divulgação ainda, você pode fazer o lançamento, né, a abertura da, da, do teu coworking e convidar esse povo todo. É bem interessante, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo rápido, mas eu acho que é bem esclarecedor. No e-book vai ter informações bem mais completas com relação a, a esse assunto, né, e diversos outros que eu tô falando aqui no canal. Então, não esqueça de ficar de olho que logo o e-book vai estar aí disponível, se é que já não está, né? E com, relação ao, e com relação aos recados que eu falei que eu ia passar, eu tenho dois recados para vocês. A consultoria, tá? Se você precisa de ajuda aí para organizar ou para montar a sua empresa, você pode entrar em contato comigo, porque a gente vai falar da análise SWOT, do Canvas, a gente, que na verdade é mais ou menos parecido com o plano de negócio, só que ele é um pouco mais simplificado. Nós vamos falar também de estratégias futuras que você... Pode ter aí no seu empreendimento, né, para organizar a casa. Então, tem uma série de tópicos que a gente vai abordar para poder te ajudar a melhorar os rendimentos aí da sua empresa. Entre em contato comigo, então, pode ser pelo e-mail, tá, ou até mesmo pelo site na guia consultoria. Lá, inclusive, tem, o, tem todos os tópicos do que vai ser falado. Outra informação também é sobre o Apoia-se. Eu não sei se você viu, mas eu estou fazendo uma campanha que se chama Apoia-se, que é para quem acompanha o meu trabalho no YouTube e gosta do trabalho e quer me ajudar mensalmente. Então, eu criei essa campanha que Você tem uma série de recompensas, então é bem interessante. Entra no card que aparece aqui, Apoia-se, para você ver quais são os benefícios que você vai ter de ajudar o Clube dos Empreendedores aqui através da campanha, tá bom? Um beijo, Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Se inscrevam no canal, dê like e me sigam lá no Instagram, arroba CB Empreendedor. Um beijo até o próximo vídeo. Tchau!